Quando te falei Isso vai mudar E garoto, acorda pra vida Você não sabe o poder de um bom dia Não percebeu ainda Mas o mundo tá passando na sua retina Ninguém te deu valor Eu sou o único amigo que sobrou Ninguém restou, nem a sua mina suportou. E olha que ela te jurou amor. A vida vai te ensinar a dar valor a quem deu valor em você. Isso vai doer, isso vai doer. Certeza que a vida vai te ensinar De alguma maneira Seu coração não vai aguentar A geladeira Eu sei que demora, mas sua hora Ainda vai chegar Pode esperar Certeza que a vida vai te ensinar De alguma maneira Seu coração não vai aguentar A geladeira Eu sei que demora, mas sua hora Ainda vai chegar Pode esperar eu vivo intensamente, afinal essa vida passa A cada minuto vivido por mim, eu faço essa porra até graça Iludido por amores, nunca fui tão fã de flores Perdido entre sabores, experimentei meus desamores Marcado pelo mundo, sem motivos pra sorrir Várias noites em claro, não conseguia dormir Aprendi, não foi fácil, Converter toda essa dor Caminhando solitário, entendi o que é o amor próprio Eu descobri Descobri agora qual é o meu lugar Passado louco, difícil de engaiolar Do que me fez mal, agora me despeço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 pode esperar Entre fases e fases Vivi nem a metade Sou mais um louco passageiro Nessa longa viagem E quando eu olho pra trás Suave brisa me traz A certeza que o passado me ensinou demais No amor, também na dor De quem veio, ficou e passou Já sarou a dor